Nós estamos aqui em frente à UPA do Putim, que eu construí na nossa administração, Amélia, e foi um dos investimentos que nós fizemos nessa região chamada região sudeste de São José, né? região do Putim e em logo outros bairros aqui, a região também do Jardim da Grande. É um investimento muito importante. Carlinhos, não só isso, mas nós fizemos a creche, a habitação popular e o antipoeira, tão importante para os moradores, né? É, e a Via Cambuí, que a gente fez o projeto, Sim. fez a, a licença ambiental, a desapropriação, deixou tudo pronto para que a obra pudesse ser contratada. O que a gente fez para a cidade inteira, mas principalmente para os bairros que mais precisam de coisas importantes como essa UPA. Por isso que eu peço um voto na Amélia, vereadora de 500 e no Parque é prefeito, prefeito